Ultra-bion DTX. Superalimento para todos. Contém glutamina. Nós definitivamente nos lembraremos dele novamente. Ingredientes: L. glutamina. Pó de casca de psílium. Fruto ligosacarídeos. Fibra de maçã. Espeçantes. Goma arábica e goma guarani. Pó de semente de linho. inulina, Extrato de raiz de chicória. Sabor laranja. Concentrado de arroz. Sabores cítricos traço. Laranja, limão, lima, tangerina, tangerina e baunilha. Clorofilina sódica e cobre. O adoçante é extrato de folha de estevia. Extrato de fruta de maçã. Citrato de zinco. Extrato de folhas de chá verde descafeinado em pó. Pó de raiz de cúrcuma. Pó de fruta de tomate. Pó de raiz de cenoura pó de folha de repolho, pó de raiz de beterraba vermelha, pó de folha de alecrim, pó de flor de brócolis, extrato de semente de uva, extrato de folha de oliveira. Os ingredientes são muito ricos. E vemos uma coincidência na composição com outros produtos NACP. Vamos olhar mais de perto. L-glutamina, considere separadamente. Brócolis, repolho cenoura, beterraba vermelha, tomate, açafrão, alecrim, psilium, fibra de maçã em ultrabion DTX. A composição é semelhante a lóculo. Clorofilina sódica e cobre como parte do ultrabion DTX. A clorofila consiste em clorofilina sódica e cobre. Citrato de zinco em ultrabion DTX. O zinco contém gluconato de zinco. Pó de raiz de cúrcuma em ultrabion DTX. Nos lembra o produto curcumina. Brócolis, extrato de semente de uva, repolho, cenoura, beterraba, alecrim, tomate, açafrão em ultrabion DTX. Eles também fazem parte do grepina. Extrato de folha de oliveira em ultrabion DTX. Existe um produto oliva. Vamos considerar stevia separadamente. Estevia. Por si só, é um alimento de saúde digestiva. Estevia restaura a membrana mucosa do sistema digestivo. Estevia protege o estômago se forem tomadas drogas não esteroides. No ultrabiome de TX, a estévia desempenha o papel de intensificador de sabor. A estévia é um ingrediente da pasta de dente. Cura e restaura a membrana mucosa da boca e gengivas. Definitivamente, esse intensificador de sabor não foi escolhido por acaso. Não estou pedindo que você substitua por um produto, produtos semelhantes ao Ultra Biome DTX. Encorajo-vos a apreciar a riqueza da escolha dos produtos NSP. Ultra Biome DTX, por exemplo, inclui a safrão. Produto turmeric e inclui açafrão e também, extrato de frutas de gengibre e pimenta preta. O produto de zinco contém gluconato de zinco traço 15 mg por um comprimido. Duas saquetas de ultra biome DTX contém 15 mg de citrato de zinco. Zincene e também contém algas marrons, alfafa e tomilho. Como cada produto é criado, para qual finalidade ele é criado? Existe lógica na criação de cada fórmula de cada produto. Eu quero enfatizar. A doença do ultrabiome DTX com a composição de muitos produtos permite que você agire esses produtos e obtenha o máximo benefício. Por exemplo, extrato de raios de cúrcuma. Ajuda a controlar as respostas inflamatórias no organismo. Promove o funcionamento do fígado e das vias biliares. Promove uma digestão confortável. Promove a digestão das gorduras. Ajuda a manter o equilíbrio mental. Evita a acumulação de gorduras e facilita a sua eliminação pelo fígado. Ajuda a manter articulações e ossos saudáveis. Ajuda a apoiar o funcionamento do sistema imunológico. Tem propriedades antioxidantes significativas. Promove a formação e mantém a qualidade do sangue. Apoia o trabalho do coração. Ajuda a manter a saúde pulmonar e respiratória superior. Existem substâncias que fazem parte de vários produtos. Existem substâncias que são únicas no mercado da União Europeia apenas para o ultra biome DTX. Composição da uva. Os componentes sublinhados também estão incluídos no ultrabiome DTX. São brócolis, extrato de semente de uva, repolho, cenoura, beterraba, alecrim, tomate, açafrão. grepino com protetores. O que é declarado pelo fabricante sobre os componentes semelhantes ao ultrabiome DTX? A cúrcuma suporta a função cardíaca e a circulação sanguínea. O extrato de semente de uva vermelha suporta vasos sanguíneos saudáveis. O alecrim ajuda a estimular a produção de fluidos digestivos no corpo e também ajuda a manter a função hepática normal. O alecrim promove uma melhor digestão das gorduras. Lóculo. Um excelente produto que recebeu inúmeras críticas elogiosas. Lóculo contém substâncias que também estão incluídas no ultra biome DTX. São brócolis, repolho, cenoura, beterraba vermelha. Tomate, açafrão, alecrim, banana, fibra alimentar de maçã. Clorofila líquida. Contém clorofilina líquida de sódio e cobre. Ultrabiome DTX contém sódio seco e clorofilina de cobre. Extrato de folha de oliveira. Outro ótimo produto. Propriedades da azeitona. Tem um efeito benéfico no estado do sistema digestivo. É uma fonte de antioxidantes que protegem contra os efeitos dos radicais livres. Tradicionalmente usado para melhorar a pressão arterial. O extrato de azeitona faz parte do ultra biome DTX. O extrato de folha de oliveira é um produto NaSP separado. O que o fabricante escreve sobre os efeitos de alguns componentes do ultra biome DTX. A raiz de chicória e as folhas de alecrim apoiam um mecanismo de limpeza natural do corpo. Os extratos de maçã e folha de oliveira promovem um trânsito intestinal saudável. Ajuda a manter a função respiratória superior ideal. O extrato de folha de chá verde fornece energia sustentada e otimiza a absorção de nutrientes. As folhas de alecrim apoiam a função hepática saudável. Ruote Ponder suporta uma resposta de glicose equilibrada. Apoia uma digestão saudável. A raiz de chicória e as folhas de alecrim melhoram a secreção digestiva e a motilidade do trato gastrointestinal, promovem a remoção do excesso de gases. O pó de semente de linho e a raiz de chicória aumentam a sensação de saciedade. L-glutamina Cada saco cheio de ultrabiome DTX contém 2,5 gramas de glutamina. Em dois sacos, 5 gramas. Atualmente, não existe tal produto no mercado da União Europeia que contenha apenas L-glutamina. Porque é adicionado ao ultra um ultrabiome DTX. L-glutamina, um super-herói lutando contra um intestino permeável. A glutamina não é um aminoácido essencial pois pode ser sintetizado no corpo. No entanto, a necessidade disso está aumentando. Durante períodos de intenso estresse causado por doença ou um estilo de vida, pode ser considerado condicionalmente essencial e deve ser complementado na dieta. É o aminoácido livre mais abundante na corrente sanguínea. É um substrato extremamente importante para as células intestinais. A glutamina pode efetivamente melhorar a função, proliferação e ciclo de vida dos enterócitos no intestino delgado. Estudos recentes mostraram que o aminoácido glutamina pode influenciar positivamente a saúde intestinal, apoiando o microbioma intestinal, a integridade da parede da mucosa intestinal e modulando as respostas inflamatórias. Sob a influência do nervo vago através do sistema nervoso entérico, a conexão entre o intestino e o cérebro pode afetar o ambiente neuroquímico do cérebro. A má saúde intestinal pode perturbar o equilíbrio dos neurotransmissores, o que pode levar a condições neuropsiquiátricas, como a depressão. Ninguém está pedindo que a depressão seja tratada com suplementos. Mas a prevenção ativa de muitos problemas é possível. A deficiência de glutamina é vista como o primeiro passo para o acúmulo de doenças. No contexto de deficiências nutricionais e carga tóxica, bem como o estresse, as doenças crônicas são cumulativas. Autoimunidade aparece e cresce. As pessoas estão perdendo a saúde. Mas o homem moderno pode viver muito e com saúde. A NACP criou muitos produtos excelentes. E é com muito orgulho que nossa empresa apresenta a vocês mais um super produto. Desintoxiação. Reposição de déficits. Diminuição do excesso de apetite. Normalização do peso corporal, se houver excesso. As pessoas magras também precisam deste produto. Ingestão recomendada. Misture uma saqueta com 260 ml de água. Agite ou misture bem. Beba imediatamente. Quais benefícios você obtém com cada sachê de ultra biome DTX? Desintoxiação. Reposição de déficits. Diminuição do excesso de apetite. Normalização do peso corporal, se houver excesso. Prevenção de doenças, inclusive crônicas. As magras também precisam deste produto.